Bom, pessoal, já instituímos no módulo anterior que qualidade não se abre mão. É imprescindível e existe a qualidade das próprias técnicas de, de saber fazer, qualidade em ferramentas e qualidade em conhecimento intelectual. Tudo isso, pessoal, é um conjunto de coisas que gera para você lucratividade no médio e longo prazo. tá? Então, qualidade não se abre mão. Mas você é um cara qualificado, tem ferramentas, adequadas para fazer o trabalho com, com qualidade e você tem um conhecimento avançado da sua, da, da sua área, você conhece todos os instrumentos, é, como convencer o cliente e tudo mais. Agora chegou a hora, pessoal, de botar a mão na massa e começar a fazer estratégia. E a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é o orçamento. Pessoal, esse módulo aqui, a gente vai falar de tudo que eu colhi ao longo dos meus 25 anos sobre orçamento. Orçamento não é tudo igual. Existe uma série de fatores que determinam se um orçamento vai ser lucrativo ou se você vai ter prejuízo. E é isso que eu vou te mostrar nesse módulo. A partir da próxima aula vamos falar tudo que você precisa saber sobre orçamentos lucrativos. Plano de assinatura. O que é um plano de assinatura? Sabe o Netflix que você paga todo mês e continua tendo acesso a todos os filmes e séries da, da plataforma? Na plataforma Hotmart agora...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 Quer faturar de 10 mil acima? Vem com a gente, plano de assinatura do Azulegista. Conto com vocês.